quando um auditor pede um determinado contrato, né, ele recebe aquele grid, aquela planilha que é exportada para o Excel e ele consegue ver olha, puxa vida, eu consigo ver tudo, aqui consigo ver depreciação, consigo ver os juros, tal. E outra coisa que também a transparência do cálculo, né, cada cliente nosso tem, né, uma planilha com a memória de cálculo de cada, como é que nós chegamos naquele número do, do, do VP, né? Alguns outros webinars mais para os nossos clientes, a gente até já, já apresentou esse tipo de, de coisa, mas na, de cálculo, né de memória de cálculo, mas a, a GESPLAN, ela ela deixa isso muito transparente. O nosso cálculo VP é esse, o cálculo da depreciação é essa. Existe, claro, uma, um, um monte de parâmetros que são relevantes nesse momento. Né? A depreciação ela pode ser linear ou ela pode ser por dias corridos. Então, civil ou comercial é parâmetro, é uma decisão do cliente, da maneira que ele implementa. Né? É o pagamento, né? como é que eu quero, eu, quero, eu quero marcar o pagamento da parcela, eu quero casar essa data com a data do financeiro, eu sempre recomendo que não, né? Por quê? Contabilidade FRS 16, se você puder simplesmente controlá-lo pela data de competência, você ganha muito mais tempo, muito mais transparência, né? Por quê? Porque o financeiro, a vida segue, O financeiro vai fazer o quê? Vai receber um boleto lá do lado da, né? na hora que chega lá o pagamento do aluguel, né? Então, quando ele recebe esse boleto, ele já vai lá no RP, já faz o lançamento lá no Contos a Pagar, lá o provisionamento né? daquele pagamento, né? e aí o que, é que ele vai ter lá? Ele vai ter uma conta de despesa de aluguel contra uma, uma conta de fornecedor. Né? Então, essa conta de despesa de aluguel é que seria transitória, uma conta que depois é confrontada com o 16. Pelo lado do GESPLAN, o que O é que acontece? Você implantou todos os contratos, está tudo certo, está tudo no sistema e naquele mês não aconteceu nenhuma negociação. O que você vai fazer? Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai chegar só no final do mês e apertar o botão de contabilizar. Quando você aperta o botão de contabilizar, todos os eventos do sistema são disparados, né? e aí ele vê a metodologia de integração que foi parametrizada, seja através de um arquivo texto, seja através de uma integração tabela com o sistema SAP, com o sistema TOTOS, com o sistema da Senior, enfim, o sistema que você tiver, isso, ele, é, ele é irrelevante, porque a gente... Faz a integração com qualquer dos módulos, né? a gente constrói essa integração, algumas já são core de produto, né? Com, agora com a TOTOS também, é, a criação com o Proteus, né? com, com os outros sistemas, a gente já está é, é, cuidando muito mais dessas integrações para que elas sejam nativas já, já do produto, estamos criando toda essa, essa condição para o futuro. Né? Mas as integrações, elas, elas já vêm acontecendo nessas centenas e centenas de clientes desde que você defina esse processo, se é uma API, se é uma tabela, enfim, o que for, né, então apertou o botão, aquela informação vai chegar lá na sua contabilidade, e aí o que, é que você faz? Ah, vai ter um evento lá chamado amortização, vai ter um evento lá chamado parcela, né, que vai fazer o que, né, ele vai, ele vai fazer um débito lá no teu passivo e um crédito numa conta transitória ele vai uma conta de despesa de FRS que pode ser a mesma conta lá do CRP né e aí as empresas usam essa conta até para fazer uma auditoria uma conciliação puxa será que o meu financeiro está é, pagando tudo porque ela não pode ter diferença né ou seja se eu tô pagando se eu tenho um saldo nessa conta significa que o meu IFRS está entre aspas, né, pagando mais do que deve, do que eu tenho lá no financeiro. Se é o contrário, significa que o meu financeiro está gerando mais informação de pagamento do que o meu EFRS, né? Então aí as empresas é que determinam como elas querem conciliar isso. Algumas usam uma conta transitória, outras usam duas contas diferenciadas, mas que são conciliadas, né, por uma conciliação futura, e tal. Depende do volume de contrato e tal. Essa é uma das grandes sacadas ali do EFRS, porque você passa a ter, né, essa, essa esse vínculo com o financeiro. Através da própria contabilidade. Tá?